Vamos meditar juntos? Muita gente gostaria de aprender a meditar, mas acha muito complicado. E não é fácil meditar sozinho, não é fácil meditar sem orientação, porque isso faz parte de um treinamento do cérebro e do corpo. Eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, e mesmo assim, eu preciso estar bem focado para conseguir meditar com qualidade. Porque a meditação não é o tempo que você fica meditando, é a qualidade desse tempo. tá Então, é... a recomendação básica é você respirar simplesmente, e profundamente e ficar observando os pensamentos e deixá-los passar. Sentimentos e pensamentos só deixando passar, sem se envolver com eles, usando a lógica do deixa ir, que eu falei na, fiz uma reflexão sobre isso essa semana também, observa e deixa passar, então à medida que você conseguir fazer isso em atividades diárias também, conseguir manter o um foco naquilo que você está fazendo, observando os pensamentos e perceber como muitos dos seus pensamentos são autodestrutivos, são pensamentos que tiram o teu foco, a tua energia, né? é, te puxam para baixo, você vai conseguindo a transformar a tua vida é, de forma que ela seja mais leve tá? então vamos exercitar isso aqui o exercício é, você vai ficar nós vamos respirar aqui durante 2, 3 minutos e você vai ficar observando os seus pensamentos deixando eles ir né? cuidado, se ele quiser lhe arrastar não vá perguntar, não vá fazer pergunta, não vá resistir volta para a respiração conta até 21, depois volta conta até 21 de novo então vamos fazer esse exercício aqui para treinar a mente e ficar no estado de presença. Então, vamos lá, vou respirar com você aqui. Inspirando pelo baixo bem, entre, deixando meus pensamentos estacionados. E aí, gostou? Isso é um treino. Repita todos os dias que você vai educando o seu cérebro nessa vibração. Se puder, nos acompanhe. Desafio todo dia às 8 horas da manhã nas mídias sociais. Nós estamos fazendo o desafio de meditação para exatamente educar o nosso corpo.